se mantiver contador e advogado pagos é, por fora, podendo ser pagos por fora da campanha, sem entrar nos limites, deixar claro que limites são esses, nem do limite de gastos, nem do limite de autofinanciamento, nem do limite de pessoas físicas, tá? então, colocar isso claramente, que se usar recursos de campanha, vai declarar, ali a despesa, e se não usar recurso de campanha, vai poder ser pago por terceiros, por ele próprio, pelo partido, enfim. Mas deixar isso claro, deixar claro também que tem de haver uma nota explicativa, tem de haver a juntada do contrato, para que se saiba quem está pagando, ainda que não tenha, que influência nenhuma, nos limites, mas é importante que essa informação chegue. E mesmo que as contas sejam zeradas, tem que ter contador e advogado, sim, a resolução tem que dizer isso, as contas são judicializadas, é obrigatório que o advogado atue. E quando uma zerada é entregue e é questionada, como é que o advogado vai entrar no SPCA para fazer lançamentos que são de ordem contábil, por exemplo, quando se detectam em bancários, que teve movimentação, que teve tarifas, que teve depósitos de sobras de campanha, ou mesmo quando o juiz requer o lançamento dos estimáveis, e aí? Então é obrigatório, tem que ter na resolução dizendo, obrigatório contador e advogado, mesmo para as contas zeradas.